Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do Marco, estamos aqui com mais um vídeo E se vocês assistiram os vídeos passados, vocês sabem que a gente foi pego de surpresa pela chuva radioativa cara. Eu confesso que eu fiquei um pouco triste, mano Eu tava aqui preparando uma super produção, um vídeo longo Para gente mostrar como você foge da chuva Mas a solução é tão simples, mas tão simples que eu, eu fiquei muito triste Então... Sem mais enrolações, clique aqui, ó. você vai abrir as informações da chuva. Aqui você vê clima, chuva radioativa, A radiação de fundo vai aumentar 2 pontos na cidade, 2 pontos no ermo radioativo, 2 pontos no pântano radioativo, na floresta radioativa, na floresta comum, na água e no pântano. Então, o que, que a gente faz aqui com essas informações? A gente sabe que a chuva vai durar 4 dias e 22 horas. Ou seja, enquanto eu estou aqui na floresta, a minha radiação vai subir dois pontos durante 4 dias e 22 horas. Só que nessas informações aqui, há uma pérola escondida. Não está falando aqui da costa nem do ermo. Ou seja, se eu venho aqui, a radiação zerou. Olha só. Só de eu estar no ermo, a radiação zerou. Eu posso até vir aqui nos equipamentos, desequipar o respirador e a radiação continua zerada, cara. Eu venho aqui no, na costa, olha só. Tranquilo. Eu posso procurar. Ó, coletei aqui dentro de leão, mas eu quero coletar madeira, tá? Vamos tentar coletar madeira aqui, ó. Madeira. Mais madeira. Vamos tentar mais uma vez. Ó, mais dente de leão. Duas horas depois. Então a gente tá aqui. Temos um abrigo, fogueira, dente de leão pra fazer chá. Olha só, vamos fazer um chazinho aqui. Cinco chás, tá bom? Nem precisava fazer isso tudo. Só tô gastando açúcar à toa. Aí, vem, a gente vem aqui no chá. Toma. Olha a radiação descendo. Olha a radiação descendo. Já praticamente zeramos a radiação. Então, fica a dica aí. Na costa, a radiação não sobe. No ermo, a radiação não sobe. E lógico, se você tiver na base sobrevivente, a radiação não sobe. Que fácil, cara. Só basta usar a cabeça e ter paciência, tá? E eu quero mandar um abraço aí para a nossa inscrita Maria Aparecida. Ela tava tendo essa dificuldade aí com a chuva radioativa. Só que, mano, tá aí a solução simples. Ficar no ermo, ficar na costa ou ficar na base sobrevivente. Agora deixem nos comentários. Você gostou dessa solução ter sido simples assim? Ou você preferia que fosse algo mais complicado? É, avisos rápidos: estamos tendo live na Twitch toda segunda e sexta-feira, das 7 às 9 da noite. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo, cara. Até fiquei triste aqui: essa solução foi muito boa.